quanto você conhece uma pessoa? Intimidades reveladas Eu sou o que você cuida pessoalmente Do seu guarda-roupa, dos seus perfumes É desse jeito mesmo? Também. Você não vai contar essa história aqui, né? Tabus escancarados Eu só pega do quê? Esse menino vai agachar o dedo da prefeitura todinho com cachaça e mulher Perguntas sem censura Qual foi o sistema de comunicação que tinham, mas foi censurado? Quantas propostas indecorosas o Língua de Tesoura recebeu? Revelações polêmicas Quando você decidiu sair do Correio, já tinha um clima ruim Ei, <risos> pegaram pesado nessa Emoções profundas O que a gente gostava mesmo era do drama Não tive a oportunidade de conviver com meu pai foi emocionado, né, Una? Diversão garantida. Ariane dizia: Eu sou louco por um doido. Onde tiver um doido no chão, <risos> doido é a coisa melhor do mundo. Fala, povo! Fala, povo! Cara a cara com Fabiano Gomes. A maior audiência da TV do gordinho. Aqui, tudo se revela. Cara a cara com Fabiano Gomes. Fabiano Gomes com você